O que eu tenho feito ao longo da minha vida? Eu tenho sido obsessivo por uma pergunta, por que que algumas pessoas têm vidas incríveis enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres e existem pessoas pobres muito ricas isso não tem nada a ver com dinheiro, sucesso é uma decisão, sucesso não é algo que acontece com você assim né, e tive sucesso, não é assim que funciona, Sucesso, você decide ter sucesso, você decide todo dia quando você acorda mais cedo para estudar, você decide a cada minuto e agora você está decidindo, você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que, ah, eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? A primeira coisa para você sair do buraco é parar de cavar. Você vai ser senhor da sua vida, você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz, você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado, porque você sabe que você está no caminho certo. Caramba, algumas pessoas elas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante elas passeiam pela vida. Você olha e fala: "Nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que que para mim as coisas não dão certo?" Pergunta errada, né? "Por que que para mim as coisas não dão certo? Por que que a minha vida é tão difícil?" Pergunta errada, porque o teu cérebro vai dar um jeito de fazer, de dar uma resposta para você. Então são dois círculos. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana, e aí você fala, ah, eu não dou para esse negócio mesmo, nah, não, dá, isso não vai dar certo não, aquilo acaba com a sua semana e não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o um mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. A partir do momento que você tem maestria emocional, mas não tem maestria estratégica, não tem estratégia para chegar aos seus objetivos, você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá, você não chega lá, você patina na vida, ao passo que se você tem maestria estratégica, você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções, você explode e cai, e por que, que você cai? Por sua causa, você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo. Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente da sua vida, você chega onde você quiser. A sua mente é, ela absorve o mundo pelos seus sentidos, você tem cinco sentidos, a sua mente absorve o mundo e por isso você acaba se confundindo com ela, quer dizer, você vê o mundo e você fala, ah, isso é o mundo, você se vê e fala, ah, isso sou eu, mas você não é aquilo que você vê no espelho, você é muito maior do que isso. Ou seja, uma coisa importante para você perceber é que você não é a sua mente, você não é a sua mente, o medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente, você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para sua mente e pensar o seguinte, bom, isso não sou eu, isso é a minha mente, eu sou maior do que isso, eu venço esse medo, eu venço essa culpa, eu venço essa percepção de que eu sou incapaz, eu sou muito maior do que isso, e aí você vai entender que sucesso é uma decisão mesmo, e você vai se agarrar nesse sentimento, e você vai trazer esse sentimento sempre que você precisar, quando você estiver fraco, porque quando você está fraco, a mediocridade, ela tende a se apoderar de você e quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, você está negando a promessa que você fez para você mesmo que foi de ter sucesso, de chegar onde você quer, a sua filosofia de vida, aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões, você se você acha que a vida é uma luta você vai desconfiar das pessoas eles querem me passar a perna existe sempre uma segunda intenção se você acha que a vida é um mar de oportunidades você está sempre se abrindo para conhecer pessoas novas para entrar em novas oportunidades porque a vida é um mar de oportunidades a vida é incrível quando você tem uma estratégia clara essa estratégia vem da sua filosofia de vida a estratégia da luta vem da filosofia de vida da luta, da guerra. A estratégia do jogo, eu vou apostar em várias coisas para ver o que é que dá certo, vem da filosofia do jogo. A estratégia de vou conhecer a maior quantidade possível de pessoas, porque eu sei que a vida é um mar de oportunidades, vem da filosofia de que a vida de fato é incrível. Percebem isso? O que eu quero que vocês entendam agora, o que está passando aí dentro da mente de vocês, é que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Tem gente que fala, não tenho medo de nada, mas é mesmo, será mesmo? Tem gente que tem medo até de ter medo, né? Eu quero que você pense nisso, porque são esses medos que estão segurando você, são esses medos que estão fazendo com que você não avance, o medo de não ser bom o suficiente, o medo das pessoas não amarem você, o medo de você decepcionar sua família, os seus filhos, os seus pais, seu marido, sua esposa o medo de dar errado o medo de que será que esse é o caminho certo? esses medos estão aí dentro de cada um de vocês o que você tem que fazer é extirpar esse medo a forceps daí de dentro você tem que tirar ele daí de dentro porque enquanto você viver no medo você não avança você não caminha para frente e isso impede a tua promessa de ter sucesso, você tem que construir, se você vai virar uma noite, você tem que construir o teu futuro naquela noite, se você vai virar um fim de semana, você tem que construir o teu futuro naquele fim de semana, ou pelo menos um pedacinho dele, se você vai ler um livro, você tem que ler um livro que vai construir o teu futuro, eu fiz isso, em algum momento eu percebi que eu tinha que aumentar a minha eficiência, se alguém chega para mim e fala, eu acho que você não vai conseguir fazer isso que você quer, eu agradeço e me afasto. Porque eu tenho que proteger o meu estado emocional como se ele fosse meu filho, o meu bebê, o meu estado emocional. Porque a emoção, guarda isso, a emoção ela é combustível da ação. Quando você tem a emoção errada e inadequada para um determinado momento, você age errado para aquele momento, quando você tem uma emoção boa, um estado emocional bom, poderoso, empoderador para uma determinada situação, você age da maneira adequada, porque você vai encontrar muitos desafios na sua, na sua jornada, você já encontra, só que cada desafio significa que você está crescendo, ninguém encontra desafio parado. Quando você vai expandindo, expandindo, expandindo, expandindo, expandindo, expandindo o seu domínio sobre o mundo, você esbarra em algumas coisas. Você tem que resolver aquilo para continuar expandindo. Desafio é bom. Chama de problema, chama de desafio, eu chamo de desafio. Desafio é bom, porque o desafio é que mostra, é um indicador de que você está crescendo. Isso é o desafio. Eu estou crescendo, é por isso que eu estou encontrando resistência. Ninguém encontra resistência se não está crescendo só um enquanto você está crescendo, resistência significa crescimento, desafio é bom, desafio é bom. E eu tenho certeza que cada um aqui também lutou muito e você tem que honrar a sua história, você tem que honrar a sua história.